GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO chegou. Aiii! Let's go! Coisado! É Ficou do DUTO, Gerson! Ficou do DUTO! Nice! Querendo ser o DUTO, querendo ser o DUTO! Vai travar, vai travar, vai travar, porta. vai travar! Dois portas! Dois portas! Dois portas! Dois portas! Dois portas ainda! Dois portas ainda! Dois portas! Dois portas! Dois portas, dois porta, Fecha o DUTO também! nem Eu não te digo, eu mesmo, eu tenho mais um pra porta aqui. não. Discute, não. Mira a minha Caraca esquerda, tá? Aham. Uhum. Mirando se sua esquerda. Só cravei terra, Esquerda do Dois, 3 x no guys. passando. Ela porta-costas e seduto. Tô duplo, é. Duplo tá aberto, cuidado. Batei Direita, não, direita, do Dois Dois pro agora. Valeu Aham, travei Just casa start. já Batei um porta Eu fora Dudu do... Mais tá um porta bem, morto é. high high high high high high. High. Mais um porta, tem mais um cara pra fora. Tirei best Mais um okay. porta morto do, Dois rampa, com do com um os dois com um de light. Ah não, um com um de left, dois, com... ah, um um dois com 50 Pegou na rampa É do cat? É o cat? Cadê cat, é Tá, tô mirando ele aqui na volta Eu vou mirar até pra você, tá? tá a assim. que a tá, assim. o que? é o ah, não. Ah, tá. o Porta. Montei, é morto. Tá. Desce do cedo. Rampa, Rampa. Rampa, Rampa. Dois. Sete segundos pra mim. Vindo, vindo, velho. Vou Bateu o um porta. Esquerda é bota. meu, taco. Tá. Esquerda não é meu. Eu tô debaixo do cat, voto. Tá. Esquerda é minha. Tá. Virei vidro. Só tô cravado, casa, tá? Tá. Mata a rampa. Tá. Já ganhei atrás do bomb e me matou. Passa rampa agora. Tá descendo? descendo? Descendo, descendo. Eu desci, eu desci. Tem um com 10. Rampa ainda, parado, velho. Atrás do bomb, B1 um, e outro opa. plantando. Uma frente do cabelo. Tá ah. Bateu o mais. Mais um, cai parado. Mais um, cai na smoke, mais um, cai rampa. Segurei, segurei. Tava rampa. Tava na frente da rampa ainda. Vou pegar a calma. Aham. Tá, só crave a direita. Bango da esquerda, pra esquerda. Me defusa. Vou defusar. Tá na mole? Bart, me defusa, Bart, me defusa. Me dá direito. Tá, defusando, dá o cover. Tá certo. Boa. Tem up na dupla. Na dupla. Pegar. Vai, vai, vai. Eu tenho esboa aqui, velho. Pariu, velho. Eu tô cego. O vermelho passa faço o secret. Faço o secret, Eu não consigo olhar. Um dois vai descer? Secret parado. Secret. Pô, cara, eu, até... eu não desci, tá, guys? E eu A eu se Tá será eu um tava Secret, né? eu acho. Não, desceu. Tomei uma flash dele, aí da casa. Aqui, né? Tem, um um rapa tem rapa dois lá meado. embaixo. Dois. Dois ampas. Rampa Ampas comigo. É? Bora, bora pegar esse Rampa rampa meado. Calma, calma, meado. É Guardado não é um, Igor. Aham. Eu, eu, eu, eu... Uhum. eu não consigo fazer dois, olha a porta e olha fora, mano. Claro, Estou debaixo do cat Peguei ele. Não tenho bola pra porta, se alguém puder fazer pra mim. Eu começar de baixo, eu não tenho também. Puxa o B. ser. descer. Puxa o B. Tem baixo do cat. Cuidado com a terra, guys. Um para caiu morto. Só um. Mais dois agora. Cuidado terra, guys. Boa Esquerda eu tô na rádio, já tô no rádio costas. Um rampa, tomou tiro. Dois rampa embaixo. Gravei a esquerda, Dudu. Esquerda é meu. Direita é meu. A volta ainda é minha. Terceiro tá... não sabe. Fui um aqui na rampa do C4. Mais Travendo outro. Volta. Sozinho, Bartolo. Morreu Direita é meu. Gravei direito. É Vamos ver a esquerda. Tô do rádio agora. meio dois. Só cravei, só cravei bebê. o oh, Dudu. Rampa, rampa, é tudo tá Virei até meu aqui de agora. consegue é bolar a porta pra mim aqui, ó Tem Mario pra você. Consigo. de boa. A tá entrando. Mais tô... Entra, tô... Mais um, mais um, mais um, Vai mais um. Mais mais ah, ah, um, mais um, mais um. Traz bomb, bomb, bomb, Tô chegando em casa, corre. tá. Cravei do outro. dois bomb. Um pouco na porra da casa, mano, não consigo jogar. Porta, ó. C4, Duto. Mais um, pô. É. É. Boa. Nice. Tem Coach Duto, tem Coach Duto. Ah, vai pela tela. Mola você dali agora. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa pelo fora aqui. Beleza. Cuidado do fica aí por baixo. Não, não é. Montanha não de Krieg, velho. Que... Tem ninguém lá embaixo, vi mano. Você pode estar sick de descer, uh -huh. véi. Aham. Eu vou descer. Voltei ramp. Nem vans meu tem nada a hedge. Fica perto do taco. Desce lá você, Dudu. Desce, é. Pode estar tá aí embaixo já, velho. Uh Aham. -huh. Embaixo, Embaixo lá. No Secret. Smokou. Peguei dupla. Peguei a dupla. vai embaixo no bar. Pode pra a dupla, taco. Não, não duto. bb bb dois. Bebê um, bom. Mais um BB, mais um. Comeu reto e um BB, taco. Não dá tempo, não dá tempo. Ai, Deus, pá. Já bora colar, já bora colar. fechar vou, ah, vou, um vou vo molar Batman, tá? Ele Calma. vai atrás do bomb, tá? Vou uma Batman. Brand aí do pra bomb. Vai atrás do bomb. Tô poucos. Vou dar azul. Eles são sem colegio, Tô pagar uma na esquerda do Batman, tá? uma pra esquerda. Bora pra cima pra Tô aproximando. Sem medo, Pedro. No, no vidro. Vidro um e outro... Na do bomb. Tem mola lá, pra lá ou Ou não tem? É mola, mola. Ela fora. entrando. Mais outro, outro na, porta. na casa. Do terreno. Bem Beitei lá. Vai. Para, entrou, não entrou, entrou, entrou, entrou porta. Pararam, pararam. Casa um agora, casa um. Casa. Você sabia do... Porta. Que jogou. subiu lá? é Vi no porta. Parede é porta. Porta. É paredão. No chegando com na casa, tá. Não sei se entrou. Tomou, tomou, tomou, tomou. a porta agora. Foi pro bomba, baixo dele, velho. Porta morto, acho que vou o cara bomba, acho. plantando o bomb. Só estrefando aqui, velho. Ele tá véio. subindo em cima da casa, velho. Só estrefando. À esquerda. Recarregando. Tô cravado na eu esquerda. cravado na esquerda. Tá. esquerda. é minha. Esquerda ficando ainda. Tô com medo com você, mano. Traz bomba ainda. Valeu. Valeu. Valeu. Vou fazer meu antigo pra porta. O é a porta. Entrou um porta, morto. É. Tô cego. Outro. Entrou a porta, entrou outra porta. Duto é meu. Porta, ah, do entrou, meu. Port, é Porta, porta. Tá, não consegui fazer nada ainda. Do porta. Casa é meu, porta é minha, porta é minha. Parou. Duto é meu, long. Dupla plataforma. Do lado do duto. Duto, entre... ah. Do outro lado do ah, é? mais, é um, eu... mais um, porta, porta. Taco. Treino porta. Nunca aparecer duto. Desceu? apareceu duto. Não sei. Rampa abrindo. Caralho, velho Tô tá bem zelado, velho. Tem um fora. O cara pode ter descido do duto, tá? Montanha morto, tirei a cara de 5. Tira ou não, bataco? Pode ter descido do duto, tá? Pode descer do duto, tá? duto. Cuidado do tá, terra aí, gás. com vocês. Posso o da frente da porta, qualquer coisa. Né? Tá passando abaixo do catch aí. Meu, morto. Vou pegar uma fora à toa. Vou então, pegar uma porta à toa. Pode descer, Cristinal, guys. Pra trás, pra fora. B1, fora. B1, fora. Cacerato tava a rampa. B2, dupla morto. Cacerato já já vai jogar aqui. Dupla não sai ainda. B2, quase a Dupa, tá. Vidro. Pra trás do bomb plantando. E o vidro. Eu vou com 10, escrevei esquerda. A esquerda é meu. Vou bugar uma na esquerda, tá? Esquerda é ah. mais Tava dupla, cara. tava da dupla. Dupla tá aberta, escrevei dupla. Pode ter saído, sei lá. O cara é do duplo aqui. Eu clico aqui. Aqui abaixo, mano. Eu clico Olha agora. Duplo é? Passa pro vidro. é esquerdo. Bora abrir. 1, 2, 3 e... Ele vem novo, ele vem novo, vem novo, ele vem novo, ele vem novo. Nice. Ó a ataca. Boa, boa vez. Vamo já. Refusa. Algo está bom. Vamos aqui no canto. Bechei vermelho, ali pode eu fazer. Mais outro, mais um rádio, rugiando. Puxou. Tem de mim. Caso também tá, tá não. pegar, e ah, tag, área, cara, fiz tag. vou saindo, saindo, saindo, Dudu. Eu não consigo, não consigo, você tá sozinho. passando seco, Mais um caso. dois cara. Um fora e o não, outro sumido. para fora pro cash, no cash calças. Acho que tem um, um cara na porta aqui, mano. Ah, eu tô mirando, não vi não. Vi nada a porta. Eu tô passando cash calças. Vamo morto. Era esse. terra matou o do fora ó. Vou esperar, não vou esperar, baixo, vou esperar. pegar o cat. Nada, cash. Vou é pro Terra, terra, terra na ball. esquerda. Prevém nele. O o terra daí. Pode é. ser. Vou abrir a porta aqui. Eu Eu vou smocar, segura. pra sair. Tudo ah, tá. subiu, todo tá? subeu. A da Secret. Olha lá a direita da rampa. Eu sei o Secret, eu Secret é meu. Dá o sei lá. Eu tô aqui do Roberto parado, guys. Porque a esquerda da rampa. Ah, da Secret, pode ir pra lá, Fops. Vai dar pro Secret? É, pode vir pro Secret. Eles são pra rampa, parece. Acho que eles vão vir tirar aqui, viu? Tô montando com vocês, sem nada. Go. Eu eu tô tô doutor doutor. Doutor. Vai ser sim, todo O começar. que você A tá aqui? Tá errado. Isso aqui me chamei de... mais. Mal assistido adulto, tá? tá. Oh, tá, Lato. Não voltei não, tá? Não voltei. Tá é bom. Um chegando rápido então. Parece que eu tenho um subindo tetris aí, Felps. Eu não tô aí... <risos> viajando. Tá, tá um na direita. Direita da RAPA é meu, tá? Tá. DUT é meu, cdc. Não, não olho eu mais outro agora. Ele foi pro CATCH, esse lá já. É CATCH, então. Guardando de novo. Eu posso no subir, eu não. Pode. Vou ter que subir. nós. Vai segurar, o não, não uma dar. alma. Que subir. Ter terceira. Vai subir. é subir. Vai nice. subir. Vai subir. Bartinho. Vou passar ah. pra lá pra você. Ah. Ai, vai, Vem, moleque. Primeiro e terra, picou. Mais um, mais um, mais um, mais um. Picou do vergonha. terra, picou do não. terra. Ah, tá, tá, errou. Tá, o o tem terra. Terra. Tem, tá, errou. Tá, tá, errou. Tá, errou. Tá, Tá, Tá, Um cara terra e um cara terra. Vem com vocês. Vou criar uma terra também. Tem que dar tiro no... atrás desse cara do bomba. aqui. Matei o terra. Ótimo te a... varado, morto. Vou abrir na mira aqui, tá? Tá. A gente abre pra cima da casa, Merck. É pra cima da casa, o loto abre pro terra. Primeiro da casa é minha. Ah, vou criar agora, Pode jogar os dois agora. Tá é abrindo. Taz, um morto. Boa até, meu, okay. Valeu, Eu vou Cuidado do bomba. Atrás do bomba. Atrás do bomba, morto. Bom. Bom. Bom. Vou pro plantar pro catch, tá? Ponto, pro terra. Tá, tá. Vou plantar pro terra. Tá, vou plantar pro Catch. Valeu. Valeu. Valeu,